Jejum: O que é o jejum? Existem alguns tipos de jejum. Tem o jejum absoluto, onde você não come e não bebe nada durante um período. E tem o jejum parcial, é onde você bebe, por exemplo, somente água e não come alimento nenhum. Ou você se abstém de alguns alimentos e bebe água, mas come pelo menos frutas. Por exemplo. Uma pessoa precisa tomar um determinado remédio e ela não pode tomar o remédio de estômago vazio. Então, ela come um pedacinho de pão, bebe a água junto com o remédio. E quem faz o jejum bebendo água, ele também bebe não em grande quantidade, mas é uma forma que tem de fazer o jejum parcial. E também tem o jejum do intelecto, é quando você resolve se abster de redes sociais, se abster de informações do mundo, de fofocas, de intrigas, de novelas, de alguma coisa, Netflix, filmes, alguma coisa que pode estar ali tomando seu tempo e não te ajudando a ter uma clareza de uma comunhão com Deus. Quando você jejua, você está não mudando Deus, mas você começa a alinhar o seu corpo, a sua mente e os seus sentimentos com Deus, para você entender, e no antigo testamento havia jejum por diversos propósitos, e esse vai ser o nosso próximo vídeo sobre jejum, e o próximo vídeo nós vamos aprender qual o propósito do jejum. Lembrando que temos que fazer oração e leitura da palavra também. Fica com Deus. Compartilhe.